Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Pão de Açúcar Gold, Pão de Açúcar Platinum, Mudanças radicais ao cartão Pão de Açúcar O que muda, Leandro, referente à situação atual? Pois é, para uns será muito top, para outros talvez não É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Meus amigos, o cartão pão de açúcar, o melhor cartão para milheiros do Brasil, foi para água abaixo. Pois é, meus amigos. O cartão que pontuava um ponto por cada real gasto, pois é, agora é por dólar gasto e não por pontos. Eu vou explicar para vocês. Mas antes, vamos entender as regras do novo modelo do cartão, então, e comparar também com a situação anterior. E aí vamos ter vários vídeos um atrás do outro, mostrando para vocês a situação, como fica o cartão Pão de Açúcar. Vamos então à nota que a assessoria de imprensa do Itaú trouxe para nós. Cartão Itaú Pão de Açúcar terão evolução na transferência de pontos, novas regras na pontuação. Mudanças privilegiam transações realizadas em lojas do grupo é, Pão de Açúcar, o GPA, cumulativos com desconto de 20% em vinhos, cervejas especiais, queijos e marcas exclusivas. A partir de 2 de fevereiro, um ponto passa a valer uma milha nos programas das companhias aéreas parceiras. Os cartões Itaú Pão de Açúcar terão, a partir do dia 2 de fevereiro de 2023, novas regras para acúmulo de pontos, além de melhorias na transferência de pontos para o programa de companhias aéreas parceiras. A partir da data, um ponto passará a valer uma milha nos programas Smiles, Latam, PES e Tudo Azul. As alterações junto aos demais benefícios oferecidos pelo cartão, como descontos em vinhos, cervejas especiais em lojas e e-commerce do GPA, controlador do pão de açúcar, mantém o produto com um dos mais competitivos e de melhor custo-benefícios do mercado. Com a mudança, os pontos acumulados a cada compra terão variações de acordo com o estabelecimento, privilegiando as transações realizadas nas lojas do GPA, que pontuarão, no mínimo, o dobro em relação às demais. Da mesma forma, o cashback para compras feitas nas lojas do Pão de Açúcar será maior, chegando a R$ 30,00 a cada mil pontos, no caso, cartão Visa Platinum. Além disso, os pontos passarão a ser computados com base no valor em dólar das compras, praticadas amplamente, adotadas no mercado de cartões brasileiro. Célio Lopes, diretor de produtos financeiros do GPA, reforça que o cartão segue sendo competitivo e vantajoso para os clientes. Os cartões Itaú Pão de Açúcar sempre foram estratégicos na fidelização com as mudanças, passam a ser ainda mais, priorizando os clientes e oferecendo diferenciais competitivos na pontuação das compras, trocas em companhias aéreas, cashback maior para compras feitas na rede e, claro, descontos exclusivos nas nossas lojas. né? Então veja como ficou o cartão Pão de Açúcar Platinum. Eu, eu quis ler essa matéria para vocês para ficar assim bem de encontro com o que o Itaú mandou, tá? para não tirar nenhuma vírgula daquilo que nós recebemos do próprio Banco Itaú. E agora veja como ficou o cartão Platinum e o cartão Gold do Pão de Açúcar. O cartão Platinum Visa Platinum Cinco pontos a cada um dólar gasto em compras do grupo é, Pão de Açúcar GPA, incluindo também extras e compre bem. Dois pontos a cada um dólar gasto nos demais estabelecimentos. Ou seja, no, no dia a dia, comprando com o cartão Platinum do Pão de Açúcar, você vai ter então dois pontos por dólar gasto. E comprando nas lojas do Pão de Açúcar e grupo Pão de Açúcar, né, cinco pontos por dólar gasto. Cashback em compras nas lojas do Pão de Açúcar é a cada mil pontos resgatados, né? O mínimo, resgate mínimo de 4.000 mil pontos, ok? Então, só para a gente poder ilustrar aqui, cashback em compras nas lojas do Pão de Açúcar R$30 a cada mil pontos, resgate mínimo de R$ mil pontos. Então, você é, pode resgatar antes era 25, agora é 30, melhorou também bastante o cashback aí para os clientes. Transferência para programas Smiles Latam Pass e tudo Azul, um ponto vale uma milha. Esse campo aqui que é interessante a transferência para programas Latam Smile Tudo Azul. Então, um ponto, uma milha. Por exemplo, você comprou aí, gastou mil reais. Mil reais divide né, pelo dólar do dia, por exemplo, 5,21 vai te dar uma quantidade de pontos, multiplica pelo percentual de compras é, do seu cartão. Se for variante Gold é 1,5. Se for é, variante Platinum, dois pontos por cada dólar gasto. Esses pontos que você ganhou, se transfere para Latam, para Azul para Smiles com a mesma proporção, então um por um, tá certo? Então antes como funcionava? O Platinum para Azul era um por um, então um real um ponto, e para Latam e para Smiles era 0,88 a cada real gasto. O Gold era 0,7 na Latam e na Smiles e para Azul era um ponto a cada real gasto. Então o que mudou foi isso por enquanto nós estamos falando do Platinum, tá? É, 20% de desconto em vinhos, cervejas especiais, queijos e produtos de marcas próprias em lojas do GPA. Anuidade do cartão Platinum se manteve em 650. Já o cartão PDA Visa Gold, 3 pontos a cada 1 dólar gasto no grupo GPA, 3 pontos a cada 1 dólar gasto nas lojas do GPA, incluindo também extra e compre Bem. 1.5 pontos a cada 1 dólar gasto nos demais estabelecimentos. Ou seja, se você comprar dentro das lojas do Pão de Açúcar e do, do grupo, né, é, GPA, você vai ganhar 3 pontos por dólar gasto. Se você comprar no dia a dia em outros estabelecimentos, 1.5 a cada dólar gasto, certo? Cashback em compras nas lojas do Pão de Açúcar, 25 reais a cada mil pontos, tá? Transferência para os programas Smiles, Latam, Testo do Azul, 1 ponto vale uma milha, 20% de desconto em milhas cervejas especiais, queijo produtos das marcas próprias em lojas do GPA anuidade 405. Nada muda em relação aos pontos já acumulados, é, o saldo poderá ser transferido de acordo com a nova regra, além disso os valores das anuidades permanecem os mesmos. Tá? As compras realizadas até 1 de fevereiro de 2003 pontuarão seguindo as regras atuais, no caso de transações parceladas. As parcelas que caírem a partir dessa data terão os pontos computados de acordo com o novo regulamento. O Itaú ressalta que mudanças no programa de recompensas estão previstas no regulamento do cartão item 4, disponível para consulta no momento da contratação. Ou seja, com essas mudanças, como que ficam os, os cartões na versão anterior, para quem não sabe fazer o cálculo, e na versão atual? Então eu vou mostrar para vocês como que funcionaria... Dessa forma, na versão anterior, é, em reais. Então, vamos pegar as três condições do Gold comprando com reais, tá? Vamos lá. Se você gastasse 10 mil reais no Gold, por exemplo, e você fosse transferir os pontos para a Azul, do Azul, você ganharia, então, é, 10 mil pontos, equivale a 10 mil pontos para o Tudo Azul. Então, era um por um, tá certo? Já para a Latam e para a Smiles, ele equivale, então, 10 mil, é, reais gastos equivale a 0,7, tá? Então 0,7 vezes 10 mil equivale a 7 mil pontos no Gold, tá certo? Então o Gold para Latam, para Esmais, era 7 mil pontos e gastando 10 mil reais. E no caso o azul era 10 mil pontos transferindo para o azul. Já no caso do Platinum, tá? para o azul era um real, era um ponto, ou seja, 10 mil de gastos, 10 mil pontos azul. E já para a Latam e, e Smiles, seria 8.800 pontos transferindo para a Latam e para a Smiles, certo? Na versão com pontos por real. Agora na versão com dólar, funciona da seguinte forma. Vamos lá primeiro para o Gold, tá? 10.000 reais, tá? Vou usar o dólar 5,21, dividido por dólar 5,21, vai dar 1.919, vezes... Eu estou comprando fora do Pão de Açúcar, então eu estou usando a metodologia de usar fora do Pão de Açúcar. Vezes 1.5, eu teria 2.878 pontos para o Gold, ok? Já para o Platinum, eu teria, então, as mesmas condições, 10.000, dividido pelo 5,21, que é o dólar que eu estou usando, daria 1.919 pontos, vezes 2, também fora do Pão de Açúcar eu teria 3.838 pontos, tá? Então, fora do ponto de açúcar, eu teria no Gold essa, essa pontuação, e no Platinum eu teria essa pontuação. É, lembrando que se eu usar o comparativo, que eu transferiria para o azul, eu ganharia 10 mil pontos, tanto no Platinum quanto no Gold, e agora caiu para essa quantidade de pontos, dois mil e pouquinho no Gold e 3 mil e pouquinho no Platinum, é realmente uma diferença gritante de pontos. Portanto, os clientes do cartão Pão de Açúcar, que usava para milhas, comprar milheiros e usava bastante para esses fins, vão sentir o peso do cartão nessa nova versão. Agora, os clientes que usam no dia a dia, na rede do mercado Pão de Açúcar, vai ter mais benefícios. cashback melhorou, nas suas compras cada mil pontos vale R$30, cada mil pontos vale R$25, no caso para o Gold. Você tem a pontuação turbinada e 5 pontos por dólar gasto do Platinum dentro das lojas Pão de Açúcar e o Gold 3 pontos. Além de produtos exclusivos da rede, com desconto também, e desconto em vinhos também queijos. Então, o cliente que usa dentro do pão de açúcar, carrega mais vantagens. O cliente que, for, que vai usar fora do pão de açúcar, ele diminui as suas vantagens, referente a pontos, no caso que eu estou falando. O spread do cartão continua, da mesma forma, zero spread para compras internacionais. No entanto, o IOF diminuiu para 5,8% em todos os cartões de crédito do Brasil, e o dólar praticado é o comercial clientes que usavam o cartão fora do Brasil para pontuar um por um também, vai sentir o peso, porque diminuiu agora o poder de, de milhas com o cartão, se tornando um cartão com a versão dólar, ou seja, usando o parâmetro que o mercado tem no Brasil. Então, o cartão Gold, por exemplo, ele se sobressai perante os demais cartões Gold. Se você usa um cartão Gold do Bradesco, Santander, Itaú, Caixa Econômica, que pontua um ponto ou menos que um ponto, o Pão de Açúcar pontua 1.5, e o spread dele fora do Brasil é zero, e o dólar é comercial. Então, teoricamente, o cartão teria mais vantagens usando ele do que esses que eu acabei de falar. Se você vai usar o cartão Platinum fora do Brasil, a conversão também é em dólar, o spread é zero. Então, a cada um dólar gasto, você teria dois pontos, spread zero, EOF de 5.8 e dólar comercial. Comparando com outros cartões Platinum fora do país, por exemplo, o um cartão do Santander, Elite, o cartão do, do BRB Platinum, do Bradesco Platinum, é, da Caixa Platinum, do Itaú Platinum, que pontua 1.5, ele também sobressai sobre esses cartões. E tendo o spread zero do dólar comercial, também seria melhor essa posição de mantê-lo como um cartão para uso fora do país também. E trago para você então essas mudanças referentes aos cartões aí Gold Platinum do Itaú. Aqui, Itaú, pão de açúcar no nosso canal Cartões de Crédito e Alta renda Comenta aqui. Qual, qual é a sua posição? Se você gostou ou não gostou dessas mudanças do Pão de Açúcar aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos um para os abraços, então. Jonas Machado, um grande abraço. Robson Costa, um grande abraço. Isael Santos, um grande abraço. Pedro Campos, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.